Hoje dia 9 E o que, que rolou hoje, né? Então acordei de novo às 5h30 da manhã Porque, enfim, tinha reunião às 7 Então às 7h da manhã já tinha consultoria Começou a chover muito, então eu fiquei trabalhando, né? Afinal de contas acabou de acabar Black Friday E aí eu saí da hospedagem por volta de umas 9 e pouca, 10 horas E aí eu fui encontrar a Bia e a Lina Porque a gente tinha nosso segundo dia de Master Japão, né? E aí fomos andar por Ueno né? Então como já era umas 11 e pouca é, daqui a pouco já ia dar a hora do almoço A gente falou, vamos almoçar logo Porque aí a gente já aproveita e depois fica livre pra rodar pro, pro, pro Eno tranquilamente Então a gente foi no Itiran, porque elas ainda não tinham ido no Itiran Tava super cheio, mas assim, a, a fila muito rápido E eu acho que eu finalmente acertei o meu ramen do Itiran Ficou muito bom dessa vez, ficou bem encorpado Então, ó, tô de parabéns Saindo de lá a gente foi pro Eno Park, tava muito bonito. Paramos um pouco no Eno Park, descansamos um pouco, vimos lá o um chafariz, tava lindo demais. O Eno Park tava lotado, tava muito cheio, gente. Final de semana, vocês imaginam a loucura que não tava no Eno Park. Que na verdade o tirando que a gente foi do lado do Eno Park, então de lá a gente foi pro Eno Park que a gente queria ir no Tokyo Metropolitan Art Museum, que é ali dentro. Eu tava tendo atração temporária, especial, mas a gente foi na atração que era permanente de lá. E aí, a gente foi para o Tokyo National Museum. No Tokyo National Museum, sinceramente galera, é um museu para vocês passarem o dia inteiro e quando a gente chegou, já era por volta de umas duas e pouca, três horas da tarde tinha gente sentada no pátio almoçando, porque tem uma lojinha de comida lá, de bentô. Quando eu olhei isso eu falei, nossa, acho que é um museu para passar o dia inteiro. E não deu outra são vários prédios, tem a exposição cultural da Ásia, tem a exposição só do Japão, tem outras exposições com temas específicos é, são uns quatro ou cinco prédios diferentes, e cada prédio tem de dois a cinco andares de exposição, então ele é muito grande, tem exposição meio tecnológica, tem exposição mais histórico-cultural, então assim, sério, é pra passar o dia. E ele fechava às cinco, então assim, a gente teve que escolher o que vê nesse período. Então saímos de lá assim, no horário do fechamento mesmo e já fomos no Ipudo, que eu falei que nós tínhamos que experimentar o Ipudo também Só que nesse meio do caminho que a gente estava vindo do Toque National Museum até o Catimati, A gente passou ali no Eno Park e tava tendo um festival muito animado e o pessoal tava cantando em espanhol, se eu não tô enganado. a gente foi lá ver, enfim, tava tudo iluminado, cheio de barraquinha, não sei o sei que lá E aí a gente foi, passou, tirou umas fotos e tal e fomos para o Ipudo Aproveitei e marquei com o Michael Douglas também que o Michael Douglas está morando aqui no Japão Ele encontrou a gente na Ipudo lá da Okachimachi Comemos, comemos, gyoza, moya, conserva, ramen E aqui estou eu voltando para a hospedagem Porque né gente, tem que trabalhar, tem que trabalhar, é isso eu vou ficando por aqui Amanhã tem mais notícias e acompanhe as stories